Assim como prometido para os amantes da edição e da videografia, hoje a gente está de volta para trazer mais um pouquinho do que você precisa saber ou fazer para se tornar um editor de vídeo. No vídeo passado a gente abordou desde o momento em que você abre o programa até conhecer os menus iniciais, você criar um projeto, você salvar um projeto. A gente abordou toda essa parte até a criação de uma sequência no Premiere. E no episódio de hoje a gente vai aprender sobre alguns ícones de atalho, vai aprender sobre a barra de efeitos e sobre o controle de efeitos. E se você não viu o primeiro vídeo ainda, o que é um enorme desvio de caráter, ele vai estar tá aparecendo aí no card, e eu não sei qual é a direção que ele aparece, mas vai estar tá aparecendo no card, vai ter o um link na descrição. Dá uma assistida lá, que lá eu explico o começo do que você precisa saber para editar vídeo no Adobe Premiere. Então sem muito mais delongas, vamos... Pro vídeo. no vídeo passado a gente terminou com o Premiere desse jeito o Premiere tá pronto pra brincadeira, tu já criou a sequência, já importou os arquivos, já colocou eles na timeline mas o que fazer agora? então, é aqui que editar vídeo começa a ficar um pouquinho complicado bem pouquinho mesmo, quase nada a primeira coisa que a gente vai aprender a mexer é esse menuzinho lateral aqui, onde tem um monte de ícones. Cada um desses itens tem alguma utilidade muito boa. Tá, um deles não é tão útil assim, mas os outros têm bastante utilidade para facilitar a sua vida na edição de vídeo. Mas vamos passar de um por um, para você entender legal como é que funciona isso aqui, e quando estiver editando, poder usar. Na moral, numa boa, isso aí pra diminuir o seu tempo de edição. O primeiro ícone é o de cursor. Cursor, mousezinho, ponteiro do mouse. Você pode selecionar clicando em cima dele ou apertando a letra V. E é com ele que a gente navega pela do Premiere, a gente faz, seleciona coisas e tudo mais. É o padrão. Ele, o programa vai abrir assim provavelmente vai ficar assim 99% do tempo. E não tem muito mistério, é só o ponteiro do mouse mesmo. O segundo ícone é o The Track Select Tool. Mas o que, que esse treco faz? Simplesmente ele seleciona tudo que está à direita do seu arquivo. Então você tem um monte de arquivo e não quer selecionar daquela maneira básica que você pega e arrasta o mouse e pode selecionar todos eles. Você só vem, seleciona essa ferramenta, clica e plum tudo que está à direita foi automaticamente selecionado, e você pode mover os seus arquivos juntos agora, sem nenhuma dor de cabeça. Essa ferramenta tem uma variante, que é a Track Select Backwards Tool, que como o nome sugere, faz o contrário do que a irmã dela faz, que é selecionar tudo que está à esquerda do seu arquivo. E para selecionar variantes desses ícones, dessas ferramentas, é só você clicar com o mouse e deixar apertado um segundinho, que ele vai aparecer ali para o lado que você tem que escolher, ou... Um dos dois para usar. Bem simples também. O próximo ícone é o queridinho de todo mundo. É o fofo. É o chuchu. É a ferramenta de corte. E é bem intuitivo. Você vem com o mouse e clica em cima de onde você quer cortar. Depois você apaga o seu arquivo. Faz o que você quiser com o seu arquivo, mas... A função dele é só isso, você vem, clica e corta, clica e corta, clica e corta. A próxima ferramenta que a gente tem é a Slip Tool, que de todas essas é a mais complicada de se explicar para quem nunca editou um vídeo na vida. Mas eu vou tentar explicar legal aqui e também vou estar tá passando imagens de como a ferramenta funciona, então presta atenção que vai dar tudo certo. Você montou a sua timeline, você já cortou os arquivos. Já colocou ele, já botou transição entre um e outro, fez o que você tem que fazer, fez o diabo 4 lá. E você percebe, cara, esse arquivo em específico eu queria que ele mudasse um pouquinho, que ele começasse um pouco depois desse ponto em que eu cortei. E normalmente para você fazer isso, você teria que tirar o arquivo, mudar o tamanho dele, cortar de novo, botar de volta, aplicar a transição, o que é meio chato e demorado, e é para isso que a Slip Tool funciona, deixa apertado em cima do arquivo e mexe para um lado e para o outro, e o momento desse arquivo muda, é basicamente isso, você não perde o momento entre um arquivo e outro, você literalmente mexe no arquivo sem ele estar tá, de fato saindo do lugar, e uma mão na roda gigantesca. A variante dessa ferramenta é a Slide Tool, em vez de você mover o arquivo, sem de fato tirar ele do lugar, você consegue mover a transição entre uma cena e outra do seu arquivo. Você clica em cima dessa interseção entre um arquivo e outro e simplesmente mexe ela. Outro bagulho que é de verdade bastante interessante aí para se usar. Agora vamos falar da ferramenta da caneta, que é inútil. Aqui no primeiro serve para duas coisas em específico. Uma é criar keyframes, e a outra é desenhar no seu preview. E assim, tem outra ferramenta no Premiere que já faz isso. Então usar ela é meio que... tanto faz. E a outra ferramenta que é tipo desenhar e fazer coisinhas e barrinhas. Por que você não faz isso, sei lá, no Photoshop, sabe? No Illustrator e joga pra cá? É muito melhor. Não faz sentido nenhum essa ferramenta, mas tá. Se você prefere, dentro da sua timeline, mudar a altura da sua música ou a opacidade do seu vídeo, show, cara. Vai em frente, usa Paint Tool. Fora isso. Inútil. Inútil. A próxima ferramenta é a Hand Tool. Que serve pra quê? Quando o seu preview, né, o seu videozinho fica aparecendo ali, ele tá com zoom, você pode simplesmente mover. Caso você queira ver alguma coisa, tipo, ver algum detalhe, ou conferir algum efeito, ou fazer alguma parada, tipo algum ajuste fino, que você precisa dar um zoom, essa ferramenta é pra mexer o seu vídeo na preview. E por último, mas não menos importante, definitivamente não menos importante, a gente tem a ferramenta de texto. Nas versões anteriores do Premiere, você tinha que criar um arquivo de texto, é, que você alterava tudo ali, tipo, era meio que uma parada... Era dentro do Premiere, mas ainda era meio que fora do Premiere, era meio estranho de usar essa ferramenta, eu nunca gostei muito dela. E nas versões mais atuais do Premiere, eu acho que a partir de 2018 mesmo, você pode simplesmente, no, no, no seu preview, clicar e plum! Já tem um texto ali, é só você redigir o que você quer escrever ali direitinho e depois alterar algumas ferramentas que vão estar na barra de controle de efeitos que coincidentemente é o tópico que a gente vai falar agora. Effect Controls ou controle de efeito seu premier tá em português é o lugar onde você vai literalmente mexer em tudo que você precisa em relação a, a efeito, tamanho, opacidade, volume... qualquer coisa que você tenha que modificar, você vai resolver aqui. Sempre que você adicionar algum efeito, algum loot, algum preset, vai aparecer automaticamente nessa barra de controle de efeitos as alterações que você pode fazer. Mas eu vou ensinar vocês a mexer na barra de controle de efeitos, mesmo sem efeito nenhum. Por quê? O próprio arquivo limpo, seco, o arquivo normal que você bota na timeline do Premiere, você já pode alterar bastante coisa dele, pra falar a verdade. Então assim, você meio que aprendendo a usar ele, Fica muito intuitivo você usar isso com efeitos e outras coisas que você queira botar no seu arquivo. Para alterar essas coisas na Effect Control, a gente vai usar um negócio chamado Keyframe. Então, é mais fácil eu te mostrar do que eu te explicar de fato o que é o Keyframe. Então vou usar, por exemplo, essa ferramenta aqui que muda a opacidade do meu arquivo, que nada mais é do que a transparência dele. E eu vou te ensinar mais ou menos o que é um Keyframe a partir daqui. Como a gente pode ver aqui, a nossa opacidade está em 100%. E o que isso significa exatamente? Significa que o nosso vídeo está é completamente visível. Quanto maior a opacidade, mais visível ele fica e quanto menor a opacidade, mais transparente ele fica. A gente pode vir aqui tranquilamente onde está 100% e mexer. Nada impede. Você quer deixar em 50%? Você pode deixar em 50%. Mas e se a gente quiser mover isso? Se quer começar em 100%, e diminuir para 30 e depois aumentar para 100 de novo para dar um efeito alguma coisa que você queira fazer, sei lá. A gente vem aqui nesse reloginho, você clica nele e você vai ver que criou-se uma marcação logo ao lado direito e essa marcação é um keyframe. E ali essa marcação reconheceu que quando você clicou naquele reloginho a sua opacidade estava em 100%. Então ele vai salvar essa informação até você decidir ou não mudar ela depois. O que a gente vai fazer então? Vai avançar um pouquinho esse arquivo na timeline e mudar para 30%. E você consegue ver que foi criado um outro keyframe logo ali do lado. Então logo depois desse de 30%, a gente cria um outro de 100%, dá o play e vê que ele vai começar em 100, diminuir para 30 e voltar para 100. E é isso que você precisa aprender a usar aqui na barra de controle de efeitos, de effect controls. Os keyframes, eles vão fazer literalmente tudo o que você precisa. Se você quiser deixar a sua transição entre keyframes mais rápida, é só você pegar os dois e deixar eles mais perto. Se você quiser deixar a transição mais longa, é só pegar e afastar. Você pode criar outros keyframes na sua timeline e usar eles para outras coisas. Eu posso criar depois um vídeo para vocês explicando só sobre o uso de keyframes e como eles funcionam e para que, que eles servem, quais são as funções que eles têm aqui dentro, porque tem muita coisa por trás disso. O que eu estou falando para vocês é. É bem o básico mesmo. E para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre a barra de efeito Que é onde você vai achar toda a porcaria que tu quer usar nos teus arquivos Transição de áudio, transição de vídeo, efeito de áudio, efeito de vídeo Os seus presets vão ficar aqui, os seus lutes vão entrar aqui também Então todo esse quadradinho, esse retângulo miraculoso É onde tá toda a magia da sua edição, diga-se de passagem assim né Pra navegar aqui é muito simples Cada um desses menus que você clicar ou Ele vai abrir um outro menu ou ele vai abrir opções de coisas que você pode usar. Se você tiver na parte de efeito de áudio ou de efeito de vídeo e quiser passar ele para os seus arquivos que estão na timeline, é só segurar e arrastar até lá para mexer e alterar esses efeitos em específico. É só você ir na barra de controle de efeitos que a gente falou, né, anteriormente, né? Ó, cíclico é cíclico e ir ali e mexendo no que você precisa. Eu não vou entrar muito no, em efeitos para usar, como usar, porque assim, isso é muito seu. Você vê o que você acha mais útil para usar e usar. Aprender mexendo, infelizmente, é isso que eu tenho que fazer, entendeu? Porque se eu fosse explicar o que cada um desses negócios fazem, boy ou oh boy, oh boy, ia demorar muito. Para transição de áudio ou de vídeo, é só você puxar ele e colocar entre um arquivo e outro. Simples, está feita a sua transição. Aí você pode puxar o arquivinho da transição para aumentar ou diminuir ela. Lembrando que o Premiere só meio que pede que quando você for fazer uma transição, o final e o começo do arquivo estejam pelo menos um pouquinho cortados, porque ele precisa desses frames para poder fazer a transição. Então assim sempre que você for fazer, corta tipo uns 5 frames, 10 frames dos dois arquivos para poder juntar e fazer a transição. E hoje o que a gente vai falar é isso. Também é um, um, uma quantidade bastante boa de informação, assim. Eu sei que, de fato, a gente ainda não começou a editar o nosso vídeo, mas com as informações que eu te passei no vídeo anterior e hoje, se você quiser pegar e já ir testando de editar, cara, tá tudo já encaminhado pra você fazer, entendeu? Lembrando que eu não falei muito de atalho de teclado, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, que você pode olhar que tá aparecendo em algum lugar aqui do card, e que provavelmente isso vai te ajudar pra caramba, é um complemento. É meio que um complemento para esse vídeo aqui que eu fiz antes de fazer esse vídeo aqui. Olha só, a cabeça do cara funciona de uma maneira absurda. E no mais, eu espero que este vídeo aqui tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Se você não segue a gente ainda, faz o favor, tá? Segue a gente lá. A gente tá sempre postando conteúdo, ensaio, fashion film, institucional. A gente tá sempre postando nossos trabalhos lá e aqui no YouTube também. Então se você não é inscrito também, aqui no canal do YouTube, por favor, né? E larga... Por favor, larga o like nesse vídeo antes de você sair dele, tá? Por favor, obrigado. Se você não me conhece, eu sou o Jota. Esse foi o EasyFX. E até semana que vem.